aqui é meus putos do aço. viemos aqui mais uma vez chatear os homens da HR Garage. Já temos aqui o nosso bicho com 183 cv e 250 de binário. Ainda não fomos pescar mais, mas vamos pescar mais. Vocês viram a suspensão que eu vos apresentei no último vídeo? Está aqui, eu disse que a gente ia pintar aqui as molinhas preto. eu vi o amigo borrosa, está ocupado agora. Já fez aqui esse favor, que ele tem mais jeito para essas cenas. E isolamos aqui. Os números de série, os códigos e a marca, e não sei o que, para se a gente quiser ir legalizar, temos aqui a informação toda. Se isto estiver pintado, quando vamos legalizar, chapéu! Assim fica só uma marquita zeta vermelha, sequer a mola, mas assim não se vai ver praticamente nada. Suspensão de trás, topos de amortecedores, molas e back e suspensões da frente, tudo Bill Stein, prontinho para montar aqui no GT. Agora vamos chatear ali os homens eles fazerem aqui uma montagem, olha até vêm a piscar, vocês até vêm a piscar, isto faz que sendo que, com a luz até vem a do altar, pá, sendo, parece a Nossa Senhora de Fátima. Pá. Então vamos montar isto? Tem que ser? Tem que ser? É agora já. É agora já, de seguida? Sim. O que é que vais montar? É o chefe ou é o? outro, Este também é o chefe. É este também é o chefe. Esta chefe da oficina, está a fazer. Bora lá! material fora. Rosa, estavas-me a dizer que estes amortecedores não estão assim com muito mau aspecto. Os trajes não. Os trajes aqui estão mais ou menos. Os da frente são da mesma marca, estava aqui a ver, mas já estão babados de lei, estás a ver? Já, já estão, estão todos Pá, Tem que levar tudo de novo. Ok. Pessoal, eu não mandei vir isto aqui, foi falha minha e também não sabia que isto estava estragado. Acabei de pedir agora mesmo por o telefone aos nossos amigos da Autoparticologista e que pedimos agora mesmo mas não vai chegar em tempo útil Isto é uma coisa que se monta bem, como é que a gente consegue desenrascar agora só para aguentar tipo dois dias? 3 dias a 3, 3 dias, 3 dias. dias. A gente Se calhar até mantemos este ou metemos aqui um bocado de borracha e depois quando vieres levanta-se o carro e substitui-se isto E uma troca só isto É uh, Ou então deixa-se o carro <risos> Não, não, tem não, que, não, não, que não, quer dizer, quando ele quando estava ele morto, queriam queria um no longe, agora é que ele está bom, é nu aqui. Tem que ir os putos à escola É, não é, nada. Não. Então pronto, vamos montar assim, depois quando chegar a pecinha, eu passo cá e a gente troca. Sim, isso é rápido. É rápido, não é? Então bora, vamos montar a nova. Bota! Bota fogo. É, Estás a experimentar então? Não, vou só tirar as não Nada, eu a experimentar, eu sei que tu gostas. mesmo Então, está fixe? Gostaste? Está bom. Tá bom de falar, sim. Isto é que é, nem me deixas experimentar, ele é que vai experimentar. Está bom? Não mexe? Tá, não, mexe. não, não mexas. Ele deve baixar ainda um pedulhinho, não? Um não? Uma bequinha. Uma bequita. Agora vais-te experimentar para ver se gostas. Eu gosto, de certeza. Está feito! Desta vez foste tu que me montaste, não podemos dizer que foi ele, desta vez foste tu que me montaste. Se ferrar alguma coisa mal foi ele. É, né? Se gerar alguma coisa mal foi ele. Está feito, mais uma montagem, mais umas pecinhas aqui do no nosso GT, o GT agora vai ficar cá e não vou levar, porque vamos fazer alterações de escape, não é? Sim. Vamos. vamos... Ele, é, ele é que sugeriu esta porque o homem dos G40. Vamos pôr uma panela final G40. Vista, é. É. A gente está desconfiado que esta panela, aliás, já falámos disto lá quando fomos afinar, que esta panela é muito restrita, yeah. já para o que Turbo manda. Sim, vamos ter uma panela de 40 mas é desmilada, atenção, não é? Tá Com não. as medidas originais, já é alterada. Só para chamar. Vamos é simular uma panela original, mas pronto, desmilada, experimentas, vejo se gostas, se gostares, deixas estar, se não gostares. Volta-se a pôr a mim. Mesmo. Yeah. Portanto, ele fica aqui e isto não vale a pena dar a filmar, é cortar um escape no meter outro, não vale a pena documentar, se ficar fixe depois dar uma lambrazinha. Uma lambrazinha... Então fiquem bem, na descrição vai estar o link de, do kit que usamos aqui, da Autopartes logística vai estar o link da HR Garage, e ele está tá a abrir a porta e o carro estava trancado. Uhum. Isto <risos> é sempre na segurança. <risos> é sempre na segurança. Fiquem bem, Manda um grande abraço e um grande <risos> de gás. Olha, já toca, garra aquele é ladrão.